Olá amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje veremos o voo do caça britânico Reurier. O primeiro caça bem-sucedido de pouso e decolagem vertical. O Reurier era normalmente usado como um avião de ataque ao solo e como avião de combate aéreo a curta distância. Sendo muito utilizado pela Inglaterra na Guerra das Malvinas contra a Argentina. Esses aviões especiais, além das asas, têm um sistema de motores que empurra o ar para baixo, gerando um impulso forte o suficiente para erguê-los no ar. Dependendo do modelo, esses aviões podem parar em pleno voo. Imóveis como um beija-flor. Veja uma dessas poderosas máquinas em ação. She's the incredible by Mr. J. Edison. also the oldest surviving sea here in this. He's done. He's done. He's done. He's done. He's done. He's the have to run on a clear part with your thrust and off. a bullet to it. this Se você gostou deste vídeo, considere em se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos, curta e comente. Isso nos ajudará bastante a seguir em frente. Obrigado!